Salve, salve rapaziada, beleza? São o barzinho aqui No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como instalar a tradução PTBR no mod Stadio Vale Expanded. Bem, vamos lá pro vídeo, né? Eu tenho esse vídeo aqui que eu ensinei a instalar o mod Stado Vale Expanded e agora eu vou ensinar como fazer a instalar a tradução. Bem, vocês devem ter que entrar no site aí, né? Aí vocês descem um pouquinho, aí clica aqui ó, translations. Agora vocês vão procurar aí a bandeira do Portugal. Que seria essa daqui, ó. Tem três. Só que nós vamos escolher aqui a português BR, vocês clicam aqui, é, agora vocês clicam aqui em files e clica aqui ó, manual download, clica em download, Clica em download, clica em slow download, espera 5 segundos, tá baixando aqui, certo, baixou aqui, vocês vão ter que ter instalado o WinRAR ou qualquer descompactador de arquivos ra ou zip, no meu caso eu tenho um em um ra né clica aí abre o programa pode fechar isso aqui agora vocês vão clicar aqui e clica aqui agora vocês vão na pasta da Steam onde está instalado o seu Stardew Valley Steam Apps, Common tipo, para vocês pode estar aqui no Descolocar o C arquivo de programa Steam, né? É, Steam Apps, Common. Só que no meu caso não tá. O meu caso tá no descolocar o D. Steam Library, Steam Apps, Common. E aqui está vale Mods. E tá aqui, tá tudo instalado os mods. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa pastinha aqui. Abrir ela. Pra vocês vão aqui. E vão passar isso daqui tudo para cá. Passando tudinho. E vocês clicam aqui, ó. Substituir os arquivos no destino. Confirmou, vai coisar isso aqui rapidão. Vai dar uma travadinha aqui, normal. Pelo menos pra mim. Né? Prontinho. Foi atualizado tudo, agora é só fechar essa pasta. Pode fechar isso daqui, jogar no lixo. E aí é só abrir o Stardew Valley. No meu caso, eu não abrir o Stardew Valley. Porque... É, eu tô sem teclado, porque é meu, eu tenho que fazer um aterramento no meu computador, né? Então por isso eu não consigo jogar o jogo, porque eu tô sem teclado. Tô usando só o mouse. Testem aí, se não tiver funcionado, deixa no comentário aí. Mas vai funcionar, porque quando eu tinha teclado, eu fiz isso e deu certinho. Bem, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!